Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal do livro Tolkien e a Grande Guerra O Limiar da Terra-média. É um livro inédito aqui no Brasil e teve seu lançamento oficial agora em fevereiro pela editora HarperCollins Brasil. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela HarperCollins Brasil, contendo o livro Tolkien e a Grande Guerra O Limiar da Terra-média. Esse pacote chegou há uma semana, mas devido às notícias da série Os Anéis de Poder, eu só abri agora. Então fiquei uma semana curioso. Aguardando o dia para gravar o um unboxing para vocês, hein galera? Como falei anteriormente, Tolkien e a Grande Guerra é inédito aqui no Brasil, mas foi lançado internacionalmente em 2003. O autor é o britânico John Garth, um estudioso de Tolkien, muito conhecido por seus estudos e artigos relacionados a Tolkien. E também lançou em 2020 o livro The Worlds of J.R.R. Tolkien, Os Mundos de J.R.R. Tolkien,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 Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. E sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos lá galera, para Rafael, bolseiro. Eu acho que tá fácil aqui, toda vez eu falo que tá fácil, né? <risos> Mas meu medo mesmo é cortar. Alguma coisa que não deveria. Por quê? Eu já li aqui. Está escrito Tolkien e a Grande Guerra mais release. Então, pode ter alguma coisinha a mais aqui que eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que eu vou no modo Ogro mesmo, viu? Vou no modo Ogro. Olha aí. Modo Troll das Cavernas. Pronto, já estamos vendo aqui. Muito bom. Acho que aqui também está fácil para abrir. Ó. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Já vi que o livro tá maravilhoso de lindo. Apenas o papel aqui. Com o release e vamos ao livro, muito lindo, galera. Capa dura, ficou muito legal toda essa parte gráfica. Esse design aqui Deixa eu mostrar aqui a lombada parte de trás aqui a quarta capa, Vou mostrar na outra câmera também. E o desenho da capa acredito que seja relacionado à Primeira Guerra Mundial. lombada. Muito lindo mesmo. Gostei demais desse selo aqui. Ficou bem temático da época da Primeira Guerra Mundial mesmo. Temos aqui uma foto do Tolkien. Até o código de barras da Harper está no mesmo tema. Essas letras aqui, essa fonte, estilo, máquina de datilografar, John Garth. Tolkien e a Grande Guerra, o limiar da Terra-média, John Garth. Vamos abrir aqui, olha só, que coisa maravilhosa. Esses daqui são os amigos do Tolkien, do CBS, né do clube de leitura do Tolkien, que era composto por quatro membros, então, já vou jogar aqui no final, possivelmente temos os dois outros membros contando com Tolkien aqui a foto deles, maravilhosas essas fotos, então vamos continuar aqui galera temos aqui o um mapa o interior do Somme a batalha que Tolkien lutou ali na França, então temos alguns detalhes aqui tradução de Ronald Kirmese em memória aqui já tá o nome aqui, já estão os nomes do CBS, os quatro amigos e tem aqui a data de nascimento deles e também a data é, de falecimento. Então temos aqui o sumário, muito legal. Os quatro imortais aqui, os quatro amigos que foram a mesma guerra. Vou dar uma passada aqui, galera. Tem um pós-fácil aqui. Desenhos de Tolkien na época da guerra. Olha que legal. Um esboço de um feriado de verão de Tolkien na Cornualha, feito uma semana depois que a Grã-Bretanha entrou na guerra. Outro desenho aqui. Deixa eu aproximar. Acho que é melhor. Bibliografia. Nós temos aqui. Tem um índice remissivo também. Bacana. Por último aqui o CBS no Som. Então possivelmente tem aqui a trilha e onde estava localizado cada membro do CBS durante a batalha do Som. Essa edição ficou maravilhosa. Esse livro é muito importante para quem quer conhecer mais sobre Tolkien e sua obra. O livro ficou impecável e é uma edição de luxo com acabamento caprichado. E até esqueci de mostrar o fitilho, meio marrom, mantendo o padrão da editora. Outro padrão a ser observado é o seu like, por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Tolkien e a Grande Guerra entra a coleção biográfica de Tolkien, juntamente com J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, o dono da amizade, e J.R.R. Tolkien, uma biografia. Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o meu link, o link da Amazon, e comprando nesse link você com certeza ajudará o canal sem custo adicional. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um gostei e clicar no sininho das notificações,